Alô amigos, um abraço para vocês queridos telespectadores, conexão Luz FM, um abraço para vocês, canal Mais Brasil. Bom, nós estamos aqui... É, Parece-me que no bairro Santa Clara. Para quem não sabe, olha as imagens que nós estamos mostrando aí. Aqui é, é, é, é o Recapom, Vocês isso. sabem onde é o Recapom, né? Antigo ah, Tabapuã, perto do Cateto, aqui na Avenida. E eu estou aqui exatamente com a senhora Dona Cleusa. Ela Sra. mora aqui, Dona Cleusa. Mais de 20 anos. E essa situação aqui, o que a senhora está reclamando? O que aconteceu? O que é isso aí? Então, aqui nós estamos abandonados. Estamos abandonados, morador moradores aqui. Aqui o pessoal não tem respeito. Caminhão da Cevada passa. Usa essa rua que é a usina. Queria pedir o, o, o, o encarregado lá da usina para ajudar a arrumar essa estrada aqui. Que aqui tem moradores. né, o prefeito também. Pelo amor de Deus, prefeito. Arruma a casa. Somos eleitor. Vamos ajudar. Então já pedi, meu menino já falou com o Bruno, para vir arrumar. Olha é lá, meu amigo, daquela rua. A Coca-Cola está aqui do lado. tá jogando até óleo diesel aqui, ó. O, o, o vizinho aqui do lado. Isso aqui contamina meu poço de pevião. Aqui tem moradores, eleitor que precisam de, de, de um socorro aqui. Eles passam aqui, aqui ó. Nós... Acabou. Tem aqui, ó. Tem um poço de pevião. Vizinho aqui do lado. Tem que cair ali na porta. Todo ano que acontece. agora está ficando pior porque essas redes de aqui, então contamina tudo, mas está pior do que rápido, gente. nem rápido, e uma situação isso aqui, pelo amor de Deus. A senhora já é procurou autoridades? Então, eu ia chamar até a polícia, falar com o juiz, porque o juiz ia ter piedade de nós aqui. Porque na hora de voltar a gente respeita, tem aquele carinho. Quantas vezes peguei chuva aqui para ir voltar. Somos brasileiros, somos cidades onde venho, trabalho todo dia, eu, meu filho, os vizinhos, tudo aqui, ó. Um que arrumou essa rua para mim duas vezes aqui, para nós, foi o pessoal da Engap aqui. Esse pessoal, eu só muito bom, veio arrumar aqui duas vezes, aí vem o caminhão da cevada, osina, destrói tudo isso aqui. Aqui não é uma represa, sai disso. Eu caí ali várias vezes, eu bebi água suja dali, eu caí lá dentro molhou meus documentos, celular, tudo Até quando nós vai viver isso? Nós estamos num Brasil evoluído. Aqui tem iluminação, Dona Cleusa? Então, puseram uma iluminação aí agora, tá? Então tá tendo Aqui nós está praticamente dentro da cidade Essa água aqui, ela ia pro botão lá Aí o cidadão daqui ó Fechou o bolsão lá e nós que lascou aqui, porque ele tem carro, ele tem avião, agora nós não, mas é de bicicleta, entendeu? Então o sustento nosso aqui acabou, falei gente, eu vou tentar a reportagem daqui de Frutal, se não, eu ia chamar lá de Uberlândia, mas aqui tem gente competente, igual a você sabe? Obrigado. Muito obrigado por ter vindo atendido nós aqui. Estamos sofrendo. O pessoal da Engato sempre vem aqui, fica com dó, vai ali, dá uma arrumadinha na estrada. Chamamos a prefeitura lá, o que é que fez lá? Ficou pior, aumentou o rio. Agora aqui, eu não sei, é o rio frutal, é aqui agora. Então está desse jeito nosso sofrimento aqui. Nós não estamos aguentando, aguentando isso mais. Que o, que o prefeito, ou o juiz, pelo amor de Deus, vem ver por nós, olhar por nós aqui. E aqui nós não roubamos, nós não mexemos com nada disso, estamos cidadãos de bem. Aí joga, é redesgoto, acabou, nós não temos sossego mais, bom Então a gente precisa de respeito, somos eleitores, é, é, é, não tiramos nada de ninguém. Olha, isso aqui é uma redesgoto, meu povo ser vai, vai contaminar, é óleo. Né? então eu saí do serviço agora pra vir fazer isso aqui, porque aí eu caio ali todo dia, não é só eu não, carro entrava então se juntar ó, esse pessoal da cevada aí que tem dinheiro, pode arrumar o pessoal da, da usina passa as carretas aqui por um buraco lá e depois eles passam pelo asfalto lá e lá já deixa nós sofrendo aqui cuidei do meu irmão deficiente, aqui não tinha como a ambulância chegar os meninos podem falar lá, ó não tinha como a ambulância chegar, não tem como a gente sair aqui, ó. Fim de ano, como é que vai sair? Olha o tamanho do rio que tem ali na frente. Então Alguém tem que olhar por nós aqui, por favor. O juiz ou o prefeito, que é o prefeito, eu não sei, ele já ganhou, né? Mas a eleição tá chegando aí, viu, doutor? Viu, prefeito? A eleição tá chegando né? e aqui nós somos eleitores também. Pensa nisso. Sem nós, você não fica lá não, hein, cara? Falou? Então, por favor, seja educado, olha por nós aqui. Eu sei que você é uma pessoa boa, viu? De família boa, humilde, já, já viveu isso aqui. Bruno, faz o favor, manda as máquinas vir arrumar aqui, eu não aguento mais. Não aguento mais, cara.